Eu quero trocar uma ideia com vocês. Que está saindo muita notícia sobre essa moto aí na internet. Então vamos trocar uma ideia. Eu quero saber sua opinião também nesse vídeo de hoje. Tá bom? Seguinte, família. É, como vocês sabem. A XRE 300 2023. Ela está num preço muito alto. Ela está custando. Aqui na minha cidade. Cerca de 31 mil reais. Ela está um valor muito superior. Ao valor, por exemplo, da CB300 Twister tá cerca de 8 mil acima para você pegar a XRE E que isso deve acontecer? E que, que deve estar tá acontecendo no mercado da, da XRE da Honda? É o seguinte Muito provavelmente, família é, A Honda vai lançar ainda esse ano Olha, o semáforo tá bugado Vai vermelho e verde ao mesmo tempo Eu acredito que a Honda vai lançar ainda esse ano A XRE 300 Saara Porque já começou a cair as vendas da XRE 300 Por causa desse alto valor A moto ela ainda É bem vendida Mas já caiu as vendas, entendeu? Tá chegando próximo ali da Lander Da Yamaha E eu acredito que a Honda tá fazendo isso de propósito porque eles devem, deve ter esse lançamento ainda esse ano. E eu vou falar para vocês o que, que eu acho é, de equipamentos que ela deve vir, tá? Quais equipamentos que ela deve vir? Essa nova XRE. Eu acredito, acredito que ela vai mudar totalmente. Vai vir com design muito parecido com a CB 200 X, que é que essa moto é fabricada lá na Índia. Mas com motor 200 cilindradas. A Honda já registrou a XRE 300 Saara lá no INPE Só está aguardando a aprovação E assim que aprovar Com certeza a Honda já deve trazer esse novo lançamento ainda para esse ano é, Tomara que seja agora na metade do ano Eu acredito que, acredito que seja Que logo logo a gente já vai estar tá vendo essa nova XRE Vai ser praticamente outra moto Vai mudar muito, família Não vai ter mais aquele bico que ela tem que, que eu particularmente acho bonito vai ter um bico bem menor bem parecido com o da CB 500X CB 500F né bem parecido é a questão do painel dela com certeza vai continuar digital o painel igual da Twister da Twister 300 com indicador de marcha acredito que com certeza vai vir indicador de marcha nessa nova XRE tá é na da XRE que é vendida lá fora em outros países ela tem bengala invertida e tem rodas de liga leve isso eu acredito que não vai vir pro Brasil aqui no mercado as motos que tem bengala invertida e rodas de liga leve é, a Honda costuma mudar para se adequar a moto ao mercado brasileiro com certeza a moto vai vir com rodas raiadas e suspensão dianteira é normal, sem ser suspensão invertida, tá? Igual a suspensão que é da XRE hoje O banco dela deve vir em dois níveis, né? O nível do piloto e o nível do passageiro, do garupa Tá? E família, com certeza... Eu acredito que a Honda deve trazer essa moto para quem vai achar, ah, mas a moto ela é mais bonita Vai estar tá mais completa Com o painel mais top A moto nova 2024 Eu acredito que a Honda vai lançar essa moto Com um valor menor do que a XRE é hoje Por quê? Acredito que, que, que esses novos lançamentos aí Que a Honda vai lançar tem um valor menor para se adequar ao valor da twister não tem lógica a a moto só porque ela ela é trail é moto é alta ela custa 8 mil acima da 300 twister eu acredito que ela deve vir na faixa aí de uns 25 no máximo uns 26 mil reais acredito, acredito que o valor dela vai sim diminuir e até possivelmente o valor da 160 também possivelmente Pode ser que aconteça isso Se a Honda trazer a XRE com um valor menor Talvez até diminua o valor da Titan hein Vai, vai vendo isso, peço pra você ver O valor da Titan hoje por volta de 20 mil A Twister 23 A XRE que ela é sempre mais cara do que a Twister Deve vir uns 2, 3 mil mais cara Seria na faixa de uns 26 mil Aí passando dessa faixa aí de 26 mil Da XRE 300 Saara Aí já seria a faixa das 500 cilindradas Que aí já é uma moto bem superior é, Que se eu não me engano Tá 36 mil Se eu tiver errado aí vocês me corrigem Mas eu acho, eu acho que é esse o valor atual Da 500 Mas com certeza família é, vai vir mudanças aí a XRE esse ano. Já faz tempo que a Honda não atualiza, né? Até essa modelinho 2023 mudou praticamente nada. A XRE tá há vários anos aí, praticamente igual, mudando pouca coisa. E acredito que sim, que a Honda vai mudar é, a XRE esse ano, trazendo o nome Saara que é relembrando uma moto da Honda. Que tinha lá nos anos 90, que era a Honda 350 Saara Então eu acredito que a Honda vai trazer esse nome aí para relembrar Esse modelo que ela tinha lá nos anos 90 Beleza família? O que vocês acham dessa moto? Vocês acham que vai o brasileiro aí vai gostar dela ou não? Na minha opinião, se ela vir realmente com o valor aí de 25, 26 mil Eu acho que vai vender muito, muito mesmo Porque todo mundo gosta de XRE É difícil você perguntar pra alguém Falar, você gosta, não gosta da XRE? A pessoa falar que não gosta, é, é difícil Normalmente todo mundo gosta, acha bonita é, é, O design dela Se ela tirar, tiver o um design parecido com, com O da CB 200x, que bem provavelmente vai ser isso, por causa do seu registro no, no Imp que já tem a fotinha na moto lá Então, o design dela eu não acho tão legal, mas é questão de costume É igual a Honda lança um modelo novo, às vezes o pessoal não gosta assim que lança mas depois acostume e começa a achar bonito É sempre assim, família é, Eu gosto, gosto da XRE com, com aquele bicão Até as XRE mais antiga Se eu não me engano aquela 2015 2014 Tem um bico bem grande Aquele bico bem de pica-pau mesmo Vermelho Eu gostava muito daquela moto com, com bico vermelho Aí a Honda foi diminuindo Diminuiu o bico Colocou aquele bico morcego E agora vai diminuir acho que ainda mais Tá? É, muito provavelmente vai ser isso O que vai acontecer com a XRE Mas se a Honda melhorar no preço Vai ser excelente Porque o preço das motos tá caro hein? Pagar 30k numa XRE não é fácil Família Então se a Honda trazer novos equipamentos Melhorar a moto E diminuir o valor Perfeito, é, é o que a gente quer né? É o que a Honda fez com a Com a CB Twister 300 Melhorou a moto e diminuir o preço, é o que todo mundo quer É o que todo mundo espera, né Que, que as marcas façam Trazer moto boa com preço Com preço bom, preço justo pro, pro mercado aí Fechou família? Comenta aí se você compraria ou não A XRE300 Saara Fechou? Tamo junto Até o próximo vídeo